Vamos sair daqui. Não. Limparam a diligência. Parece que desta vez. Se... E amanhã é sexta-feira. M.A.U. Não. Ei, que tal da Dakota? Quando ele canta qualquer manada de ovelhas, vai. Fortaleza. Ai, meus ouvidos, o que é isso? É um novo despertar trouxas. Você pensa que vai... PORRA! Oh, Dakota! Acho que já temos ovelhas suficientes. tocando! PROMETA! Dakota! Abre o olho, PORRA! Você disse alguma coisa, amor? Boa noite.